Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal mega legal. Joga seu celular em uma colmeia de abelhas para ajudar fortemente no like, e para ajudar na inscrição joga seu maior inimigo lá também. Então quem me acompanha nas redes sociais, viu que andei postando algumas coisas fodásticas. A fanart de hoje é uma homenagem ao meu amigo Rick CB. Junto com esse combatente criamos um clã, as atitudes dele antigamente influenciava muitos a desistir dos clãs, já que ele era um dos responsáveis por invadir e destruir clãs na época. Hoje ele não faz mais isso. Um balde de tinta para essa lenda destruidora de clãs. Raka, por que você está com essa AWM? Isso é perigoso. Vou pegar aquele maldito coronavírus que deixou meu amigo Dodó. Vou fazer ele voltar para o rabo da mãe dele. Espera Haka, eu vou buscar a minha bazuca. Saudações Sargento, tenho certeza que gostou da homenagem. Forte como um touro chifrudo, você vai vencer essa missão porque nós não nascemos para andar com galinhas e sim voar com águias. E você bombardeiro, não sei se curtiu esse vídeo. Se gostou que bom, se não gostou tô nem aí. Papai ama você seus lindos. O Hakai quer parar com isso, quase matou um dos nossos leitores. <risos> Calma bebê, é que eu achei que era o coronavírus.